Eu estava acordado, eu tinha acabado de, de acordar, tava assim, já vinha olhando os morros, aí só vi quando ando, deu uma brecada e só foi uma pancada. O ônibus estava cheio, seu gentil? Não, não estava cheio não, mas tinha bastante gente. Que horas que o senhor percebeu que o ônibus pegou fogo ou que ia pegar fogo? Ele já bateu lá, o pessoal já pegou fogo. Eu estava no banco da frente, já passou uma senhora, um senhor pegando fogo por mim. E eu estava preso no cinto, consegui soltar e, e sair. Quando eu saí lá fora, tinha uma senhora toda pegando fogo. E ah, não... nem ter pensamento, procura tentar ver se dá para ajudar, mas... O senhor eu... conseguiu sair fácil do Eu saí fácil, porque eu estava na frente, mas quem estava no fundo... Teve mais dificuldade. Morreu a sair. muita gente, seu gentil? Morreu bastante. Como é que o senhor vê essa cena toda assim? É a minha desesperadora. Tem muito nem o que falar. Ver as pessoas tudo queimadas é muito triste. Em qual local o senhor estava? tá na Portona 7. O senhor estava no ônibus? No ônibus, onde? Esse que pegou aí. Nossa, e como eu é que você saiu? pelo milagre. O milagre só chegou a ser retirado ou Não, você eu saiu saí, sozinho? Saí com minhas próprias pernas.